Os partidos devem abrir obrigatoriamente a conta doações para a campanha. Agora, é importante também que o partido abra a conta outros recursos. Assim, ele pode recepcionar as sobras de campanha ao final das eleições das contas dos candidatos. É uma forma de capitalizar a direção. É importante também, se for receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, do FEFEC, abrir a conta FEFEC. Se for receber... Recurso do Fundo Partidário, abre a conta Fundo Partidário. E nesse caso, tem que abrir a conta da, dos programas de formação feminina, a conta do Fundo Partidário das Mulheres. E se for direção nacional, também deve abrir a conta da fundação. Acesse nossas dicas no canal do YouTube Rita Gonçalves, adquira nosso curso online, conheça o site professorarita.com.br. Um beijo.